é que nós como agentes comunitários de saúde todo profissional sempre tem que estar sendo treinado e capacitado então a capacitação sempre é bem-vinda é para vocês que já estão muito tempo no, no, na, nessa luta é, nessa gestão qual a expectativa vocês esperam para que haja melhoria dentro dessa da área de vocês sempre a gente espera as melhorias acontecerem, né? a esperança sempre tem que estar no coração do homem. Quando o homem perde a esperança, não há mais nada a fazer. O doutor Silvan, que é enfermeiro e é coordenador da atenção básica do município de São Vicente de Ferro, é, Silvan, é, esse é o primeiro encontro que coordenação de atenção básica em São Vicente já faz com os agentes. Então, bom dia. Eu sou Silvan, coordenador da Atenção Básica de São Vicente. A Prefeitura Municipal de São Vicente, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Atenção Básica, está promovendo a capacitação e alavancando a saúde do nosso município. Outrora, os nossos ACS eram desassistidos. né? e a partir de então a gente está implementando o trabalho para que? Para que esses agentes de saúde trabalhem capacitados para que eles cheguem até a população levando né, uma saúde de qualidade a partir do momento que tivemos o nosso planejamento completo vamos levar, levar a saúde à comunidade esse projeto ele visa primeiramente a capacitação que está acontecendo hoje hoje é o nosso segundo encontro né, visando a capacitação desses agentes de saúde a partir de então Entraremos em vigor o nosso plano de saúde municipal para a saúde. que a partir de então, nós vamos estar implementando, levando condições qualidade, médicos capacitados. Nós vamos levar é, todo um projeto, todo um plano de descentralização do atendimento, vacina nos postos, atendimento de segunda a sexta nos postos de saúde, para que venha ter um atendimento de qualidade. Você percebe isso? É, agora a atenção da coordenação básica é dar total apoio aos agentes de saúde? Sim. Primeiramente, há uma estruturação né? e há um respaldo do nosso prefeito. Ele está nos dando respaldo para que então possamos realizar o nosso trabalho. É essencial que a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, esteja junto, né? ambos estejam juntos, é, para que esse trabalho venha, sim, dar certo. E acredito que vai dar certo porque nós estamos todos juntos. Assim, a expectativa é estar atualizando eles, né, para que eles se reciclem e levem uma melhor qualidade de atendimento à comunidade. Né? É, a nova gestão iniciou né, e resolveu é, trazer treinamentos. Né, não vai ser o último, né, é um de muitos que ainda irão acontecer para estar reciclando os ACS. Para qual pra qual motivo? Para levar um o melhor, um melhor trabalho para a comunidade, né? que a comunidade seja melhor assistida. Né? A gente sabe de todas as dificuldades, né? mas o que a gente não vai estar tá, é, amparado nisso. A gente tem que ter visão futura para as coisas, correto? Do seu ponto de vista, a gestão, a nova gestão já começou dando um pontavé inicial, né? Com certeza, começou com o pé direito. Isso é muito importante, né? você treinar seus funcionários Qualificar. Né? O funcionário qualificado ele presta o melhor trabalho à população. Né? E eu acredito que a visão do nosso gestor é essa. Né? Quando ele conversou comigo, né? pediu que treinasse as pessoas. Né? É, daqui por diante, se mudar, por caso, o um modelo de trabalho né? para que a comunidade seja melhor assistida. Realização: Prefeitura Municipal de São Vicente Ferre. Construindo um novo tempo. Gestão Adriano Freitas.